Olá, tudo bem? Pois é, fomos surpreendidos é, esses dias com o fim da parceria entre o Wikiloc e o Google Earth Depois de 11 anos o Google decidiu remover a parceria do Wikiloc dentro do Google Earth que mostrava lá na camada de galerias, lembra? Se ativava a camada de galerias e mostrava vários parceiros e entre esses parceiros o Wikiloc e aí você conseguia ver fazer uma pesquisa espacial uma pesquisa geoespacial uma pesquisa visual e conseguia ativar todas as trilhas do Wikiloc direto no Google Earth e aí era só fazer o, o seu planejamento uma vez que você baixa a trilha você faz todo o resto. É, só ficou a parceria com o Everytrail, que é um, um, um outro servidor de, de, de informações geográficas, de percursos, de caminhos, de pontos de interesse. Só que aqui no Brasil não, não é muito utilizado. Né? Poucas, tem poucos usuários do Everytrail. O campeão mesmo era o, o Wikiloc. Tem alguns usuários no Brasil, mas não, não tem aquele. Não, não é tão grande quanto era o Kilock. Né? Infelizmente, acabou o serviço. Então, você aí que está abrindo o Google Earth e não encontra mais o Wikilock o, o dentro da camada de galeria para visualizar, pesquisar suas trilhas, você não está com, com, com a versão desatualizada do Google Earth, não deu pau no seu computador não foi ninguém que removeu a camada do do seu do seu software foi simplesmente o google que encerrou essa parceria da mesma forma que fez com o panorâmia lembra O Panorâmio né? também era um parceiro e você conseguia fazer pesquisas no google earth com ah, quando você queria pesquisar imagens de algum lugar fotos de algum lugar e, e, e os usuários do Panorâmio eles é, é, faziam fotografias geotagueadas, né? faziam fotografias com é, inserindo as coordenadas daquela imagem, para que você pudesse abrir o Google Earth, abrir a, a camada de imagens e conseguir é, imagens é, tagueadas. Hoje só sobrou um serviço mais ou menos parecido, sobrou o 360 City, que né? também são imagens, tague fotos tagueadas com, com coordenadas, fotos georreferenciadas de lugares, mas são fotos em 360 graus. E o panorâmio é, dava outras imagens, aliás, muito mais imagens, porque muita gente utilizava o panorâmio para fazer imagens... É, georreferenciadas e isso facilitava demais você acessar imagens recentes de trilhas de árvores de rios de lagos de colinas de montanhas é, para ir visualizando é, é, a região ter mais informações visuais da região bom mas voltando para o assunto do eclok acabou mas não se preocupe esse vídeo é para mostrar para vocês que tem solução você vai continuar Acessando as informações do Wikiloc e visualizando no Google Earth. Okay? Vai modificar o procedimento, vai precisar de é, mais, mais tempo né, para se dedicar à pesquisa, vai modificar o processo, mas o resultado final vai ser o mesmo. Só vai precisar um pouco de paciência. Okay? Então, lembrando, como continuar vendo as, as informações do Wikiloc no Google Earth. O método tradicional método tradicional método é, você tem duas formas de fazer pesquisa pesquisa visual ou pesquisa textual né então vamos lá para pesquisa textual você simplesmente entra no campo de busca digita a informação vou colocar aqui vai serra do brigadeiro faz a busca vai te trazer todas as as trilhas é, que os usuários do Iqlok gravaram na região da Serra do Brigadeiro e aí você vai poder refinar essa pesquisa selecionando a atividade, refinar pesquisando o tamanho do, do traçado, refinar pesquisando a dificuldade, né? então eu por exemplo vou refinar aqui pesquisando uma trilha maior do que 25 km na Serra do Brigadeiro, achei aqui umas rotas é, de bike vamos selecionar aqui essa rota a pé você só vai precisar abrir a, a rota e nesse caso se você precisar abrir todas você vai ter que fazer o mesmo procedimento em cada uma delas por isso que no processo agora você vai ter que fazer uma por uma, vai demandar um pouco mais de tempo abriu a trilha você vai continuar clicando em baixar na hora de baixar seleciona para google earth marca a opção para incluir no arquivo todas as informações de locais né, que são os pontos de interesse e faça o download depois que você fizer o download da, da, da trilha é só clicar em cima dela e você vai abrir com google earth e você vai poder visualizar no google earth aquela trilha da forma que você sempre, é, sempre, sempre fez antes, antes de, da mudança de procedimento, ok? Dessa forma, você vai, vai, vai poder explorar a trilha do mesmo jeito, vai poder abrir quantas trilhas você quiser, vai analisar o perfil de elevação dessa trilha da forma que você sempre fez, ou seja, nesse caso aqui, não vai mudar muita coisa. Okay? então lembrando essa é a primeira forma de você fazer uma pesquisa no equiloc para visualizar no google earth que é a pesquisa textual a segunda forma de pesquisar no EquiLock é a pesquisa visual você vai clicar então mapa do mundo vai clicar em mapa do mundo e na pesquisa visual você vai visualizar todas as trilhas que existem em determinada região, da mesma forma que via no Google Earth antes, uh, antes dessa mudança de processo, antes do Google uh, remover o, o, o e dos parceiros do Google Earth. Okay? Então, você vai selecionar a região. Então, vou colocar aqui. fazer a mesma pesquisa serra do brigadeiro na serra do brigadeiro ele vai me mostrar um aglomerado de trilhas já registradas naquela região eu posso fazer meus filtros da mesma forma que a pesquisa textual então vou selecionar aqui trilhas acima de 20 km ele vai me mostrar na tela, na tela todas as trilhas acima de 20 km. Ah, eu quero uh, trilhas só de trekking. Vai me mostrar, então, a trilha só de trekking. E aí, de acordo com os resultados que vão aparecendo, o que você pode fazer? Você, pode, você só uh, clica aqui para habilitar na tela. tá vendo? Para visualizar na tela. Todas as trilhas você vai é, todas que forem aparecendo é só você ir visualizando apareceu mais de uma duas dez quantas você quiser é da mesma forma que você fazia lá no google earth você explodindo todas as trilhas de uma forma ah, na mesma imagem gostou das trilhas que, que você vai fazer um recurso que eu uso Ctrl, né? tecla Ctrl Aqui no lado inferior é, Esquerdo do teclado Segura a tecla Ctrl E clica com o mouse Para abrir uma nova janela Para você não perder a tela Só para você não perder a tela Abre uma nova janela clique em baixar a trilha Download para o Google Earth Baixar terminou de fazer o download, abre, abriu, visualizou no Google Earth, ok, Viu? mudou os procedimentos, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, com essa mudança de, de, de, de com essa remoção do equilock no Google Earth, mas o resultado vai continuar o mesmo, só vai precisar pesquisar um pouco mais, dar um pouquinho mais de trabalho para você baixar trilha por trilha. É, você continua é, permitindo, você continua fazendo a busca visual, como você fazia com o Google Earth, e vai conseguir dessa forma acessar as mesmas informações que você estava acessando antes. Ok? Então não fique triste, tudo tem jeito.